Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa. Dá mais agilidade para jogar futebol, ou se tu não joga futebol, porque nem todo mundo joga, né? Então dá mais agilidade para entrar dentro de uma moto, de um carro, de um táxi, de um Uber. Dá mais agilidade até para caminhar dentro de, um, de uma escada, de um elevador, e que isso que é uma benção. A benção de emagrecer. E é esta benção que você tem que ter. A benção do procedimento de como emagrecer. Você também, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, você também pode escrever abaixo desse vídeo na seção de comentários. E seja bem-vindo ao canal de Emagrecer. Não se esqueça de se inscrever nesse canal do YouTube.